agora vai dar certo esse cara aí tá rushando, velho Deus abençoe There's only one b you guys should go mid to B right now. He's by the side. Nossa, quase He's ainda, the He's Where you? Where I'm from, playing with him. Sir. He's on the a gente não consegue ganhar uma faca né também, né? Tá bom ganhar no jogo. Ah, Eita, não sica, não sica é. aqui, porra. Ah lá, o CMB já mandou até o Stay, mano. Não <risos> é possível que os garotos... Tá os dois tomados, olha o medo. Ah, opa, opa. <risos> Ele vai tomar outra aqui, ó Tá falando? A gente devolve mano. Mas... Você acha que eu vou conseguir parcelar na smoke? Não, velho, porque tem vários pró do outro lado lá Eles tão mirando, tá ligado? Mentira, já tiro o que eu disse <risos> Nossa, cadáver, tá ferrou. Comeu, comeu, comeu, comeu, comeu. Tá brincando. Não, não, não, desmoc... tá na smoke. Tá na smoke. Que? Que isso? Que? Como isso é possível? Buraco. Como que isso é possível? <risos> que isso é possível? <risos> <risos> <risos> Buraco? Fora. Ah, fox! Figa o cara vai cima, do Olá, cara, eu contigo Tá Matou. Ah. É o do antes. me amassou, velho. Tá bom, matei, matei. É tô na Deixa a B1 é, aí, pelo amor de Deus Passa bom, bomb, passa aí, por favor. <risos> Passa o CT? Sim! Oh. Nada tá Nossa. <risos> Caralho, esse é isso aí? <risos> traz estragou, <risos> <Deus>, que <bicho. risos> <risos> <risos> Eu acredito, onde vai antes? Aí o Pelé da Terra, ó, tá vendo o que aconteceu? Zezedou pra mim, O cara caiu, viu? O É Deus. mesmo, velho? Eu não tinha visto. <risos> Eu também não, velho. Tá de brincadeira, velho. Estou cedo. Corre! Cachaça, cara. <risos> Time to earn our storage. Entend <risos> the area out. Grenade out. Boa! Caramba, vai. mano! Mais um meio, mais um meio, mais um aí! TR, mais um, mais um Liga TR! Mais um Liga um. Ai, comeu, comeu, acho que subi, subi, Tá no gato! Tá no... tá no... Ah, velho, ah, é não tem pau! cara saiu não, Tá louco, velho! Tiro pra aquele, mano. Já tá Eu nem tava aparecendo! Eu nem estava aparecendo! Peguei bem o Ah, ah começou. Toma aí, Nossa, ó. Eu tô postado, eu tô postado, Toma tô postado, aí, mano. velho. Fala, fala, fala, fala. É, o GB? É. Carroça ainda. Ah! Eu não, mãe. Deixa eu tirar de granada. no cu! Os caras erram todas as smoke janela, velho. Liga, liga. <risos> não, beleza. esse cara, Dele esse cara, é bombeiro. Morreu, foi do fundo, não foi daí não. Esse cara não. Ah, tá bom, velho. Tá bom. Porra, velho. O cara pina, velho. Bom, do bom e aí. Nossa. Vai, ah! vai, vai, Nossa. Que Quer outro?